Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, vamos falar agora sobre fatorial. O fatorial, ele é pré-requisito para o conteúdo que nós vamos falar logo na sequência, que é a análise combinatória, arranjo, permutação, combinação. E é fundamental entender o fatorial para que a gente possa trabalhar com as operações que vão envolver isso, tá bom? Então acompanha aí. Estamos aqui, eu vou começar já com a definiçãozinha de fatorial, que diz assim fatorial de um número natural n é representado por n exclamação aqui? lemos n fatorial e é definido por então a gente vai ter n fatorial então essa expressão pode ser escrita como n vezes n menos um vezes n menos dois ou seja o seu antecessor um número menos um resulta o seu antecessor então o antecessor de n-1 é n-2, n-3, n-4, até chegar lá em 2, até chegar em 1, um, para n maior ou igual a 2. Tá? Essa é a definição genérica de n fatorial. Um outro fator importante que definimos aqui como fatorial de 1 um sendo 1, um, já que essa expressão vale para n maior ou igual a 2. Então para fatorial de 1, um, 1, um, e definimos fatorial de 0 como 1, um, ok? Vamos para alguns exemplos aqui, então, o fatorial desta forma, o fatorial de 4 é 4 vezes os seus antecessores até chegar a 1. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 24. Depois, 10 fatorial, olha a diferença. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1. 3.628.800. Então, veja que quanto maior o, fat... maior o número, o fatorial vai crescendo de forma gigantesca. Então, esse fatorial de 10, agora imagine o fatorial de 100 de 500, fatorial de 1000, não, por isso é bem natural, vocês podem fazer um testezinho na calculadora, digitem fatorial de 500, por exemplo, ou de 100, a grande maioria das calculadoras vai dar um erro, tá? aquelas que não der erro vai expressar em forma de notação científica porque ela não vai caber o número na calculadora. Tá? Seguindo, como vocês puderam perceber, um fatorial de um número qualquer ele tende a ser muito grande. Em expressões, vai ser fundamental a gente aprender a simplificá-las, tá? Então, vejam alguns processos que podem ser utilizados como um recurso para simplificação. Olhando aqui, 10 fatorial, eu posso escrever como 10 vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mas eu posso pegar o 987654321 e escrever 9 fatorial, ou seja, 10 vezes 9 fatorial. É a mesma coisa que 10 fatorial. Posso escrever também 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, eu paro onde eu quiser. Se eu não for até o 1, esse algarismo último que eu cheguei, esse último número, eu tenho que colocar o fatorial, tá? De forma genérica, n fatorial. Eu posso quebrar o n fatorial como n vezes o seu antecessor, n menos 1 fatorial. Posso ir adiante, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Ou seja, até quanto for conveniente para eu fazer o processo de simplificação. Já vão entender no exemplo, aqui temos 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. Poderia desmembrar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, depois multiplicar tudo ia dar um número grande e simplificar pelo produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial que é 3 vezes 2? Sim, poderia, mas isso seria extremamente trabalhoso porque eu posso simplesmente reduzir isso, como? O segredo está em pegar o maior, tá? 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. O maior está aqui, então é ele que eu vou reduzir até o próximo. Quem é o próximo? 5 fatorial. Vai ficar assim, então. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, parou. Fatorial. Por que eu parei até aqui? Porque é conveniente simplificar com o 5 fatorial que está embaixo. Certo. Ótimo, e 3 fatorial pode ser escrito como 3 vezes 2, que é 6, então vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, sobre 3 vezes 2, 6, que pode ser simplificado também, 7 vezes 8, 56. Pronto, eu não precisei desmembrar todo aquele fatorial para depois simplificar, a gente simplifica e fica com bem menos operações. Olhem esse caso aqui, fatorial de 1.001 sobre fatorial de 1.000, imagina desmembrar tudo isso, multiplicar, depois dividir. Sem chance, mas mil e um, qual é o seu antecessor? Mil. Então eu posso escrever mil e um vezes o seu antecessor, que é mil fatorial. Por que até mil fatorial? Porque embaixo já tem um mil fatorial. Ah, detalhe importante, eu só posso simplificar mil fatorial com mil fatorial, não com mil apenas. Tem que ter o fatorial junto, senão, por, até porque mil fatorial é diferente de mil. Então eu não posso simplificar, essa divisão não vai resultar em 1, um, como é o caso. Resultado final, 1.000 e 1. Um. E por fim aqui, eu tenho, só, eu tenho essa expressão com, em n. Então n mais 1 um fatorial sobre n fatorial. Quem é maior? n mais 1 um fatorial. n mais 1 um é maior que n. Então eu vou reduzir n mais 1 um até chegar em n. O antecessor de n mais 1, um, n mais 1, um, menos 1, um, é n. Então, chegou, eu posso escrever n mais 1 vezes o seu antecessor, que é n fatorial. Parei por aqui? Porque n fatorial, posso simplificar com n fatorial e sobra apenas n mais 1. Simples, né? Então, vamos para a última questão aqui. Exemplo, calcule n sabendo que n mais 1... n mais 1 fatorial sobre n fatorial é igual a 4 fatorial. Então vamos tentar simplificar, desmembrar o que puder aqui. A gente já fez n mais 1 fatorial sobre n fatorial, né? Mas vou fazer de novo. Então n mais 1 que é maior, então eu faço n mais 1 vezes n fatorial sobre n fatorial igual a 4 fatorial. Esses eu posso simplificar, então sobra n mais 1 igual a 4 fatorial vezes 3, 2, 1. Isso aqui dá 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24, então eu tenho n mais 1, igual a 24, ou n igual a 23, resolvido. Simples, né? Então, resolvido, basicamente a gente vai fazer esse processo para simplificação. Posso ter expressões bem mais complexas, mas o processo é exatamente esse, tá? Sem segredo, super tranquilo. A gente vai ainda praticar em listas, eu vou deixar para vocês e aí poderemos esclarecer todas as dúvidas e aí podemos avançar para outra etapa, tá bom? Então, obrigado, até mais!